Chamo é, é um prazer estar aqui participando desse diálogo com vocês. É importante a presença da diversidade para discutir o que é diversidade de fato. Primeiro, eu gostaria de falar fora tempo. É. A proposta de cotas na pós-graduação veio trazida pelos estudantes da pós-graduação, pela APG, que é a Associação de Pós, junto com o Núcleo de Consciência Negra e junto com a Frente ProCotas. Ela foi acolhida pela coordenação de pós-graduação e foi então formada uma comissão composta por estudantes da pós-graduação, por estudantes da Frente ProCotas, estudantes do Núcleo de Consciência Negra e por docentes da Faculdade de Educação, representantes das linhas de pesquisa. Em 41 anos de existência, eu sou o primeiro indígena a entrar no programa de pós-graduação na Universidade Federal de São Carlos. Quantas pessoas não indígenas passaram por lá, de outras etnias, e outras raças? Povos até dos exteriores, mais facilmente entram na Universidade Federal, na pós-graduação, mas nós, povos nativos, oriundos do Brasil, não temos esse direito. É o direito negado a nós. Então, pelo povo não indígena, esse foi um momento comemorado. E por nós, é o um momento de reflexão. Mostrar que nós estamos aqui há muito tempo lutando pelos nossos direitos, que é garantido pela Constituição Federal de 1988, artigo 3º, que é o direito à educação para todo cidadão brasileiro. Então, nós não viemos pedir favor a ninguém, nós viemos pedir, solicitar o direito que é nosso, de ter educação em todo ensino. Inclusive na universidade. E quando se fala, eu sei que não foi falado aqui, mas eu vi tantas vezes qualidade e mérito. Então eu tenho que falar isso, porque foi mais que eu mais ouvi aqui de alguns lugares, que é a vai comprometer a qualidade mérito da academia. Quase todas as pesquisas comprovam que a saída de estudantes, cotistas, é quase igual, idêntica ou superior aos estudantes, regulares... Construímos um, um documento histórico, teórico para situar também as visões que a Faculdade de Educação tem trabalhado e trouxemos, eu creio, uma proposta avançada, na medida em que ela reserva 35% das vagas na pós-graduação para negros e negros, 10 vagas para indígenas e 10 vagas para pessoas com deficiência. Agora, o que vai acontecer é que a pós-graduação e as suas comissões vão burilar a proposta para produzir um edital bastante preciso e claro sobre como ela funciona a comissão de seleção também vai se reunir para poder definir como vai ser a seleção e também a comissão de bolsas porque nós sabemos que não basta abrir as vagas é preciso que a gente garanta a permanência e nesse sentido ser cotista a gente espera que seja um critério para a concessão de bolsas uma coisa importante, nós fizemos isso é, em tempo recorde para garantir que essas vagas já sejam abertas no próximo processo seletivo. Estamos realmente fazendo história e cumprimentamos a toda a comunidade que ganha com o que nos parece será a aprovação da, da proposta já apresentada. Então os favoráveis, por favor, se manifestem. Fiquem com a mão levantada, por favor.